Foi lá, achou um produto, cadastrou o seu responsável, cadastrou o responsável, cadastrou o produto, foi aceito no produto, subiu com o método receita de bolo, é impossível galera, é impossível vocês não fazer a venda no primeiro dia. Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje a gente vai falar da plataforma que tá mais crescendo aí em 2021, a plataforma de afiliado, eu vou trazer um passo a passo para vocês, aonde você vai sair do absolutamente zero, fazer o cadastro, subir sua campanha ainda hoje e se possível fazer uma venda tá galera a gente vai falar da plataforma bright tá então eu vou mostrar para vocês como vocês vão se cadastrar cadastrar o responsável fazer o cadastro bancário algumas ferramentas que são essenciais que a grande maioria não sabe que tem a gente consegue implementar ali na bright tá eu vou dar para vocês algumas estratégias de validação de criativo onde hoje mesmo eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para pegar um produto escolher um produto entrar em contato com o produtor, verificar tudo ali, o passo a passo, desde a criação da conta da Bripe até a afiliação de algum produto, tá bom galera? Eu vou passar para vocês um passo a passo bem explicativo aqui, onde vocês não vão ter dúvida nenhuma, dependendo... De como for é, o andamento, você consegue subir uma campanha e rodar ela ainda hoje, tá galera? É uma das melhores, fe... da... é uma das melhores plataformas que a gente tem aí no mercado, tá? É a Bripe, ela tá crescendo de cada vez mais e mais e mais, tá conquistando muitos afiliados. Então eu vou trazer pra vocês um passo a passo bem explicativo. Então a gente vai aqui pra tela do computador, onde eu vou ensinar você a fazer praticamente tudo. E você que já tem um cadastro na plataforma, galera... Eu vou ensinar algumas dicas para vocês converterem boleto. Então, basicamente, aqui, já estamos na, na Bripe, a plataforma de afiliado e produtor, tanto digital quanto físico. Qualquer um que tenha produto ou quer se afiliar a algum produto, tanto digital quanto físico, vocês podem estar acessando aqui, bripe.com, tá, galera? Eu vou deixar o link também para vocês estar acessando aqui embaixo e fazendo um cadastro. Vocês podem clicar aqui, ó, cadastre-se em rosa ou vermelho alguma coisa aqui do tipo ou aqui embaixo ó criar uma conta grátis você vai dar um clique aqui na próxima etapa ele vai te perguntar o que que você quer eu você quer vender um produto você quer quer acessar suas compras ou você quer ser um afiliado tá galera então você vai colocar aqui ó quero vender produto né aí você vai colocar o nome telefone e-mail CNPJ senha confirmação da senha tá galera uma dica que eu passo pra vocês é o que? Tenha pelo menos um CNPJ. Você vai pagar ali em torno de 50 reais por mês. Porém, o seu limite de saque é acima de 190 reais, é, é 1900 reais, tá galera? Coisa que em um mês você consegue bater, desde que você siga uma estratégia, arrisca, pega um produto que você... Que nem eu vou explicar para vocês como que vocês vão escolher um produto, como que vocês vão entrar em contato com o produtor, fazer, entre outras coisas, para você estar se destacando, escolhendo os melhores produtos ali, tá galera? A gente, é, eu aconselho vocês a começarem com um ticket um pouquinho menor, para vocês não terem gasto, que nem eu explico para vocês o receita de bolo, tá galera? Mas, ao longo do vídeo, eu vou explicando para vocês tudo certinho. Aí, feito aqui o cadastro, né? Eu só vou voltar aqui. Feito o cadastro bonitinho, colocou ali os dados tudo certinho. Eu vou... Você vai entrar na plataforma, né? Perfeito, galera. Estamos na dashboard da Bripe, tá, galera? Aqui é tudo que vocês vão precisar para estar tá promovendo qualquer tipo de produto, tá bom, galera? Aqui no lado esquerdo, a gente tem algumas ferramentas como os dashboard, loja produtos, afiliados, relatórios, vendas, é... coisas que... Eu, eu só tô passando aqui coisas importantes que a gente vai utilizar já para subir campanha já de imediato para a gente sair e aí fazer a primeira venda, tá galera? Aqui ó, vendas, aqui embaixo a gente tem banco, responsável, é uma das coisas mais principais, é o banco e responsável, ferramenta, tá galera? Eu vou explicar para vocês algumas dessas ferramentas que estão aqui dentro que a gente pode utilizar, e as premiações, que é ao decorrer do período que você vai utilizando a, a plataforma aqui, você vai conseguindo conquistar algumas coisas ali como símbolos, né? A maioria das plataformas de, de pagamento utiliza, né? Ou, ou de afiliado, né, galera? Então, vamos lá. Aqui é o dashboard, você vai dar um clique aqui, basicamente é isso daqui, ó. Aqui ele não vai estar mostrando o valor, porque é só você clicar aqui no olhinho para ele mostrar todos os valores, tá bom galera? Então aqui é o dashboard, a taxa de conversão de boleto, a taxa de abandono, é a taxa de conversão geral da sua conta, quanto que você vendeu. Aqui do lado esquerdo aqui tem a quantidade de venda do dia, do mês, é, a receber o seu saldo disponível aqui da plataforma... O quanto que você pode sacar direto da plataforma. Lembrando que o saque mínimo para você poder sacar qualquer valor é de 100 reais tá, galera? Se tiver 99 reais na sua conta aqui da Bripe, você não consegue sacar. A não ser que ela passe para 100 Acima de 100 reais você consegue sacar tranquilamente, tá bom, galera? Então, o dashboard a gente já falou. Aqui, fale com o seu gerente. É quando você tem algum produto cadastrado aqui na plataforma, tá, galera? Então, a gente vai vir aqui em loja. Loja. É o Receita de Bolo, onde a gente vai descobrir os melhores produtos para a gente vender, tá galera? Ó, aqui de cara a gente já tem é, três produtos encapsulados e um produto digi digital, não, um eletrônico aqui, ó, um, é um kit TV box, tá bom galera? Então a gente sabe que aqui na plataforma a gente vende, pode vender de tudo, tá galera? Tanto eletrônico, encapsulado, digital, aí vai depender do que, que você tá vendendo, ó. Já vemos aqui também que tem outra TV Box e mais três encapsulado, tá, galera? para vocês, uma recomendação minha. Se eu fosse começar hoje, pegar o quê? Um produto com ticket barato. Qual que seria os produtos com ticket barato, tá, galera? Qualquer amostra grátis aqui, ó. Que nem vocês podem ver aqui, ó. Essa daqui embaixo aqui, ó. Vou até descer aqui e vou colocar aqui para vocês, ó. Esse, esse produto, ó, ó, Max Slim Amostra Grátis, tá, galera? Então você vai dar um clique aqui, ó, Informações... Aí a gente vai ver as informações aqui, aí eu vou passar alguns hackzinho para vocês estarem achando os melhores produtos e entrando em contato com o produtor, perguntando se qual que é o criativo, qual que é, o que está que mais saindo, o que está que, é, mais pegando, se é imagem, se é vídeo e a gente já vai continuar aqui. Ó. Aqui você ganha R$19,95, R$19,95 por cada venda, como é uma moça grátis, eu já expliquei pra vocês, a moça grátis a gente consegue fazer venda até 5 reais. Então a gente fez uma venda de 5 reais, a gente ganhou praticamente 15 reais no bolso. Então cada vez que eu invisto 5, retorna 15 pro meu bolso, tá bom galera? Aqui ó, uma das coisas principais que eu falo pra vocês era o que? Acharem produto que tenha grupo de WhatsApp, de, de, de Telegram, de Facebook em geral. Que tenha grupo, tá bom galera? Vocês têm que achar produtos que o produtor de suporte fala para vocês qual que é o criativo que tá mais dando boa se é imagem se é vídeo se é antes e depois se é atacando o benefício se é atacando a dor a gente sabe que produtos de encapsulados em gerais é tem determinadas estratégias para cada nicho tá bom galera que nem no nicho capilar que eu tô utilizando é, no nicho capilar que eu promovo o meu ele dá mais conversão para qualquer tipo de criativo no vídeo e mostrando o benefício, mostrando o resultado, tá bom, galera? A gente sabe que quando a gente ataca a dor, que nem emagrecimento, você mostra muito é, a, dor do, a dor da obesidade, mostra que a pessoa tá gorda, tá se, mal, é, tá se alimentando mal, aí você consegue vender, porque existe estratégia diferente para nicho diferente. Então, uma das principais estratégias que você tem que saber é qual estratégia que dá mais certo para aquele produto, tá bom, galera? Então, tendo o grupo de WhatsApp ou você consegue entrar diretamente em contato com o produtor, sabendo que você consegue entrar diretamente com, em contato com o produtor, isso já facilita muito, mas muito mesmo, tá, galera? Porque, assim, que nem eu explico para vocês, não fique se baseando muito nos criativos do produtor, Pegue a ideia que ele tá mostrando que tá vendendo, traga para sua realidade e começa a modificar porque você se destaca de outros afiliados. Se simplesmente você pegar aquele criativo, só subir ali no Facebook e rodar a campanha e sair venda, tá bom, galera? Quando você traz para sua realidade, modifica tudo certinho, tudo bonitinho ali, a gente sabe que quando você acerta um criativo, você destaca, se destaca e se destaca muito, galera. Você faz muita, muita venda mesmo, porque ninguém com o mesmo criativo que você, tá bom, galera? Então aqui ponto para esse produtor aqui, onde ele tem a amostra grátis e tem o kit completo a 40%. Aí você vai fazer o cálculo lá para ver qual que é a margem que você vai no se você for promover o kit. Mas como você vai estar tá começando agora, eu aconselho você promover o amostra grátis porque é 30 reais, ou é, é 39,90 Basicamente você vai ganhar 20 reais. O produto é de 40 reais. Você vai ganhar 50% ali, né? Do, do valor total do produto. Então é muito bom, porque a gente sabe que a moça grátis, um preço de 40 reais, sai muito, muito fácil mesmo, tá, galera? Então, um ponto positivo aqui para esse Max Slim: só vocês entrarem em contato com o produtor se é, vocês quiserem promover produto de emagrecimento. Mas no meu caso, eu não aconselharia subir de imediato, se você não sabe muito as regras do Facebook, né? Eu procuraria outro nicho, eu já falei para vocês, eu vou deixar um card passando como escolher um produto aqui na Bripe, tá bom, galera? Depois que terminar de assistir esse vídeo, depois que fazer toda a configuração da Bripe, você volta aqui e assiste como achar o melhor produto, tá bom, galera? Para você não tá tomando bloqueio, eu gosto de subir para nicho capilar onde a gente consegue mostrar o corpo inteiro da mulher, não só o cabelo, ou como só de emagrecimento, como só a barriga, como só o braço, e consegue destacar muita coisa, que nem produto de pele também. Produto de pele você tem que mostrar muita pele, e o Facebook não gosta disso. Já no nicho capilar é muito menos probabilidade de você tomar um bloqueio, então eu particularmente partiria para no nicho capilar. Vem aqui, pesquisa, amostra grátis, é... hair, vem aqui ó, no, no, no pesquisar aqui, ó, ele vai abrir a abinha aqui do lado. Você coloca aqui, ó, amostra grátis, hair. Pronto, acabou. Vai aparecer um monte, um monte de produto mesmo. Ou se você vir aqui na segunda página, acredito que já, ó, acredito que já tem aqui, ó. Tem esse daqui, ó. Mas todos são é, produtos inteiro. Mas acredito que deve ter em, é, amostra também, tá, galera? Então, basicamente é essa, a, a aba de loja, onde a gente vai achar os produtos, tá bom, galera? Aqui na aba da esquerda, produtos, a gente vai em produtos que promovo, tá? Depois que vocês acharem um produto aqui, pedirem afiliação. Aqui, ah, não mostrei para vocês como que pedem a afiliação, ó, galera. Vocês vêm aqui, mais informações, né? A gente vai fazer um passo a passo aqui de como promover um produto. Então a gente vai clicar aqui, ó, promover esse produto, tá vendo? Depois que é, a, o produtor já te aceitou essa. A Binha não vai estar tá mais aqui. Promover. Ela vai estar tá aqui, que é, se eu não me engano, você já promove. Então, vocês podem vir aqui, ó. Produtos que promovo, tá bom, galera? Aqui vai ter todos os produtos que eu promovo, tá vendo? Tem muito, muito. Então, como que você vai fazer agora, depois que você já tá com o um produto escolhido, já escolheu um produto, e agora você quer é, pegar, saber o que, que você tem que fazer, tá bom, galera? Então, vocês vão vir aqui. Tá vendo aqui que do lado direito, ó, tem um produto que vocês é, escolheram para promover. Do lado direito tem um xizinho e uma lupinha de mais, tá bom, galera? Essa lupinha de mais é onde a gente vai pegar os links. Eu vou passar para vocês algumas dicas aqui importantes, tá, galera? Tá vendo aqui, ó, você já promove esse produto. Então é assim que vai ficar depois que você clica no botão promover. E o produtor é, aceitou sua filiação, né? Então, você vai vir aqui ó, do lado direito, tá? Ó, seus links, tá vendo, galera? Tá vendo aqui ó, do lado direito, aqui, lado esquerdo aqui, ó seus links? Você vai dar um clique aqui e vai abrir diversos links aqui para você. Como agora a gente tem que ter estrutura própria, tá, galera? Então, a gente não vai mais utilizar a página de venda. A gente não vai promover diretamente para a página de venda. A gente vai pegar esses daqui, ó. Checkout disponível por Plano, tá bom, galera? Não vai utilizar mais a página de venda. Como a gente precisa de um domínio, a gente precisa de validar a BM. É, todas as BMs que forem subir para a conversão, a gente precisa validar essa BM. A gente tem que ter uma estrutura própria, a gente tem que fazer os eventos, a gente tem que configurar tudo certinho. Então, a gente tem que ter é, o nosso domínio e tem que ter nossa estrutura própria, tudo bonitinho. Então, a partir desse momento, a gente não mais promove produtos para a página de venda do produtor se você fizer isso daí você vai estar. Tá, se você fizer isso daí você vai estar tá dando venda para o produtor de graça tá galera então não faça isso não promova produtos mais para a página de venda o que que você vai estar tá fazendo você vai ter a sua campanha bonitinha ali é sua página de venda bonitinha o que que você vai fazer você vai pegar esses link do checkout aqui de um pote Vai lá na página do produto, né? Vai lá na sua estrutura própria, remove aquele link que tá lá que vai jogar pro checkout da Bripe e coloca esse daqui, tá bom, galera? Vem aqui, copiou esse daqui e jogou lá na página de... na sua, na sua estrutura própria no pote 1, beleza? Pote 2, pot, 3 potes, vai fazer a mesma coisa. Aqui ele tem diversos checkout, então você vai colocar o checkout padrão. Que a pessoa entra no checkout, vai ter tanto lá quanto cartão, quanto boleto, tá bom? Aqui a gente tem checkout com cupom, checkout é de verificação check-out só de boleto, check-out só de cartão, então aqui tem N-check-out, tá bom? A gente não utiliza mais página de venda, tá bom, galera? Essa é uma dica importante aqui para vocês também que vão entrar nesse ramo do marketing digital. Essa daqui é uma aula super importante para vocês estarem se afiliando a diversos produtos, tá bom, galera? Se esse conteúdo aqui já está te ajudando de alguma maneira, não esqueça de dar aquele joinha, tá, galera? Então, voltando para cá, então você vai pegar todos os... Os potes que estão promovendo na sua página. Se você está promovendo um pote só, pega só de um pote. Se você está promovendo promovendo três planos, que é um pote, três potes, cinco pote, que a maioria dos produtores fazem, então você vem aqui pega o check-out de um pote, de três potes e de cinco pote, vai lá e cola na sua estrutura própria. Feito isso, você já consegue subir também a sua campanha de conversão para o produto que você está promovendo. O produto que você acabou de escolher aqui na bright tá, galera? Então, essa daqui. É a aba de produtos, os produtos que você promove, tá? Afiliados é para quem é produtor, tá? Relatório, relatório de venda é onde você vai colocar... Todas as, tirar todos os seus relatórios, verificar qual, que foi, a venda de, é, qual que foi a venda de boleto, qual que foi a venda aprovada, que é de cartão, quantos boletos foram já cancelados. Aqui você tem o um relatório completo e você pode até exportar, tá, galera? E você pode até exportar esse relatório para sua máquina para você ter um controle um pouquinho melhor ali, tá bom? É muito simples e muito fácil aqui essa aba de relatório. Não tem muito segredo, tá bom, galera? Então, essa foi a aba de relatórios. A gente vai descer aqui um pouquinho e vamos ver o que, que tem mais aqui, tá? A gente... deixa eu só minimizar que fica mais fácil, né, galera? Aqui o banco, tá bom, galera? Aqui, ó, conta bancária. O que, que vocês vão precisar? Deixa eu só carregar aqui, ó. Aqui a conta bancária, tá? Aqui embaixo, um pouquinho mais abaixo tem a minha conta bancária. E aqui você vai colocar o responsável, que eu vou falar pra vocês a importância do responsável, tá, galera? O responsável, ele tem que estar de acordo com o banco. Vamos supor que se você colocou no seu nome CNP, o seu CPF mesmo, aqui o banco tem que estar o responsável no seu nome também, tá bom, galera? Então, aqui tá o banco, se é pessoa física, jurídica, o banco, agência, conta, se é conta corrente, se é conta poupança, tá bom, galera? Isso daqui é bem simples, isso daqui não tem muito segredo. É só o que ele tá pedindo aqui, você vem aqui e preenche, tá bom? Aí aqui é o saque, é o total de saque que você já fez pela plataforma, e aqui é as movimentações que você fez, tá bom galera? O responsável, uma das coisas mais importantes aqui da plataforma, tá bom galera? É aqui ó, a, aqui tem o nome da sua empresa, o seu nome, o tipo né, que é CNPJ ou CPF né, aí você vai colocar aqui o tipo, aí se for CNPJ você vai preencher com CNPJ, se for CPF você vai preencher com CPF, tá bom? É, aqui ele já vai preencher automaticamente, né que vai ser o dia que você vai estar tá preenchendo E status vai estar tá como pendente ou é, reprovado, tá bom galera? Se reprovado, ele vai te explicar o que, que aconteceu E se tiver verificado, quer dizer que ele vai estar tá o símbolozinho verde E ele vai estar tá explicando tudo bonitinho ali para vocês, tá bom galera? Explicando verificado e é só você começar a fazer venda e sacar, tá bom galera? Uma das coisas que a gente vai utilizar aqui é ferramenta, tá bom, galera? A gente vai vir aqui, ó. Em ferramenta, a gente vai configurar o nosso pixel. Isso é bem simples aqui do pixel, tá bom, galera? É muito simples e muito fácil a configuração do pixel aqui. Vem aqui, clica no botãozinho de mais, aí vocês vão ver que vai ter um passo a passo aqui, ó. Aqui é o nome do pixel, nota não precisa. É, checkout, é onde você... é checkout padrão mesmo, né? Campanhas aqui, as campanhas que estão ativas Onde você quer que executa Isso é importante, galera Onde você quer que executa o seu pixel, tá? initiate Checkout, change Ou initiate Checkout e por change Sempre coloco as duas opções aqui, tá bom, galera? Essas configurações aqui é personalizada Caso vocês queiram Eu deixo o padrão dela aqui mesmo E aqui embaixo vai ter o número do pixel E depois o token que gera lá do Facebook mesmo Tá bom, galera? E a gente vai vir para a... Cadê, cadê, cadê? Integrações. É uma das ferramentas que eu quero explicar para vocês aí. Tá bom, galera? Essa ferramenta aqui, ó. Voxui. Vocês podem vir aqui fazer a integração dela. Eu não ganho nada para estar tá divulgando. Tá bom, galera? Então, vocês podem vir aqui... Para que, que serve essa, essa ferramenta? Essa ferramenta nada mais é do que quando a pessoa gera um boleto, isso ajuda demais, galera. Isso ajuda demais. Caso você esteja com a demanda muito alta de boleto, essa ferramenta te ajuda muito. Sabe por quê? Que assim que a pessoa, assim que o seu lead, assim que o seu cliente gera um boleto automaticamente você consegue enviar para ela no WhatsApp, tá galera? Isso é sensacional, só de você estar tá utilizando essa ferramenta sem nenhum script, você já consegue subir praticamente de 5% a 10% de conversão dos seus boletos, tá bom galera? E como você pegou um produto, que nem eu expliquei para vocês aqui, se vocês seguiram passo a passo certinho, escolheram um produto de chique de baixo, estão promovendo, se vocês fizerem campanha hoje, ainda vocês conseguem fazer venda, tá bom galera? E utilizando essa ferramenta aqui, onde ela vai integrar com a sua pró a própria plataforma da Bripe, assim que a pessoa gerar um boleto, clicou em gerar um boleto, fez aquele, aquele pedido dela, automaticamente você consegue enviar o boleto para o cliente, tá bom, galera? E é simples e bem rápido fazer a configuração. É só você colocar algumas coisas algumas coisinhas que ela pede aqui e algumas coisinhas que ela pede na ferramenta. Acabou. Simples e muito fácil, tá bom, galera? Então, essa é a ferramenta que eu trago para vocês aí dentro da plataforma Bripe, tá bom? E... Aqui as, as premiações, tá bom, galera? Aqui tem N premiações aqui e aqui tem N premiações. Aqui é onde você vai receber todas as suas premiações de saque, de cadastro, cadastro finalizado, primeiro saque, se você é beta, se você não é vendedor, principiante, entre outras premiações, vai estar tá aqui dentro da plataforma, tá? Aqui tem o um sininho onde você pode ver a no, as notificações. Aqui do lado direito tem as suas, é, o seu perfil. E entre outras coisas, praticamente eu mostrei tudo, tudo que tinha na plataforma aqui Onde você consegue achar um produto bacana, consegue se afiliar Consegue entrar em contato com o produtor Eu passei umas dicas para vocês, como que vocês vão entrar em contato com o produtor Escolhendo o melhor produto, eu vou deixar o card passando Que nem eu expliquei para vocês, como achar o melhor produto Como começar na internet, eu vou deixar um card passando aqui Essa foi a minha análise da plataforma Bripe Que eu trago para vocês, passo a passo de tudo que tem na plataforma Tá nesse vídeo, tá galera? Não tem mais como dar errado. É só você seguir um passo a passo e utilizar o método receita de bolo para todos os tickets baixos. Pegou um produto com ticket baixo, faz o método receita de bolo que não tem erro. Você vai conseguir fazer venda em 24 horas. Escolheu um produto aqui na Bripe, utilizou o método receita de bolo, no outro dia é impossível. É impossível não ter saído pelo menos um boleto, tá bom galera? Se você utilizar... A estratégia a receita de bolo, utilizando o que, que eu passei aqui no vídeo, vocês vão conseguir fazer a primeira venda tranquilo, tranquilo. É impossível vocês não fazerem a primeira venda desse jeito que eu expliquei aqui. Foi lá, achou um produto, cadastrou o seu responsável, cadastrou o responsável, cadastrou o produto, foi aceito no produto, subiu com o método receita de bolo. É impossível, galera. É impossível vocês não fazerem a venda no primeiro dia. Então essa daqui é a minha análise com a plataforma Bripe. Se esse conteúdo, galera, fez algum sentido para você. Não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?